Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou estar trazendo a aula pedida aí do tema da vitória, aí, que era tocado muito nas vitórias do Ayrton Senna, mas não só dele, como de todos os brasileiros na Fórmula 1. Aí. Bom pessoal, esse é um tema bem tranquilo de tocar, ele não tem nada de arpejo difícil, sweep, alguma paletada muito, muito mais rápida, porém exige um pouquinho de atenção, um feeling do cara ali para dar uma interpretação mais legal, né? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Eu vou tocar a parte aqui e vou começar a explicar para vocês, tá bom? Uhum. Bom pessoal, eu não vou saber dizer agora, mas eu creio que o tom da música está em, tá em Ré maior. Tanto que eu comecei por esse shape aqui e depois vocês vão ver que... Primeiro solo ali vai estar dentro da escala de Ré maior. Então, eu peguei esse shapezinho aqui, ó, do Dó maior. E fiz uma pestana. Aonde? Aqui, ó, na casa 7. Na corda Ré, na Sol e na Si. Então, você vai tocar assim, ó. O que, que eu fiz aqui? Aqui eu fiz o mesmo power corte de lá, uma oitava acima. Então vai ficar assim, ó. testando aqui nessas três cordas. E o power corte de lá. E você vai tocar aqui, ó. Casa 7 corda Ré. Casa 9 da corda Sol. E a casa 10 da corda Si, ó. ó. Se possível, eu vou deixar pra vocês aí no canto da tela ali a, a cifra de como monto a corte, tá bom? Cara, aqui tu vai fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui na casa 7, só que na casa 5. A pestaninha e depois o power corte. que aqui no caso é só sol com quinta. Então vai ficar assim, ó. Uma dica interessante também você vai tocar com a distorção muito alta, não soar essa parte aqui da, da corda si faço a aqui, né? Então tocar só nas duas primeiras cordas aqui. Ó. Vou pôr a assim pra vocês verem aqui. Eu acho legal pôr esse, esse vibrato aqui, né, porque dá uma carinha mais legal ali para música. Então vamos começar a parte do, do solo ali, que eu não lembro agora, se eu não me engano é piano que faz faço. Bom pessoal, dessa introdução é isso, não tem muito mistério. Se sair algum barulho no fundo aí, eu tô sem microfone, o áudio está sendo captado direto com a câmera. Mas eu acho que para fim de aprendizado dá para entender bem. Então vamos começar a parte cantada, né? que não é canto e sim a melodia do piano, se eu não me engano. Então vamos lá. Essa partezinha tá dentro dessa escalinha aqui de Ré maior. Às vezes ela vai seguir para cá, mas é dentro do mesmo cheiro, essas mesmas notas, tá bom? Então vou fazer devagar. Parte por parte, eu vou explicando como é que vocês vão tocar. Então, vai ser tranquilo a digitação aqui. A única coisa que eu coloquei foi um pouco de vibrato de novo ali, por causa que tem muita nota que vai soar por um tempinho. E uns slides ele pra deixar uma pegada mais legal. Mas aí é ti. Vou fazer a melodia aqui. Então, basicamente, o cara vai começar na corda Si, na casa 7. Esqueci o volume de novo. Eu gosto de puxar um slide. Eu puxo normalmente com o dedo 3, porque eu tenho maior apoio para fazer o vibrato. Mas é aqui na casa sete da corda si então sete, oito, dez, oito, sete, tudo na corda si, e agora corda sol casa nove. Essa é a primeira frase Segunda frase agora Vai começar na corda Corda 2 Na casa 8 10 Depois na casa 10 12 Falta para 8 Depois de novo Corda Sol Casa 9 Disse, se tu quiser pôr slide ou fazer um, um ligado, aí é teu critério, tu que sabe a interpretação que tu vai dar. Próxima frase. Tranquilo também, eu puxo um slide até a, a casa 9 da corda sol. Depois, casa 7 da corda si, aqui eu faço um ligado. Ligado da casa 7 para casa 8. Volta para 7 e casa 9 da corda Sol. E repousa na casa número 7 da corda C. Sem mistério também. Qualquer dúvida, bota o vídeo em velocidade mais baixa aí ou volta o trecho aí que eu espero que esteja ficando bem explicado Próxima frase, frase pequenininha uh, Vem um slide até a casa 7 dessa vez da corda sol, terceira corda Depois toca na, na casa 7 da corda si E aqui eu puxo um slide até a 15 quinta casa Décima quarta, décima quinta de novo. Tudo isso da corda assim, ó. Então, ó. Aqui já vai entrar na outra parte. Vou tô um com a de distorcando aqui. Pra vocês lembrarem bem. <risos> só a próxima parte aqui. A gente começou no slide aqui, né? Aqui tu vai tocar... Deixa eu... Vai tocar bem nesse tempo, três vezes, quando tu parar ali, né? Dois, três. Tudo na corda si agora. Casa doze. Quatorze. Quinze. Quatorze. 12 de novo. Ó. Repousa na casa 14 da corda assim. Se tu quiser pôr ligado aqui também, fica legal. Eu faço assim, pelo menos. Mesmo esquema. Casa 10, casa 12 e casa 14. Hum. Repousando na casa 12. Então fica. Fica esse desenho aqui, primeiro, depois mais aberto. Depois, casa 8, 10 e 12. Aqui vai dar uma mudada, então, Começa na 8. Ó. 7. faz um pull off da 8 para 7. Aqui tu vai usar a corda sol, a casa 9. Agora tu vai fazer só um slidezinho da 7 para 8. Ó. Volta para 7. vai puxar da 10 para 12. Vou fazer bem devagar o trecho, aí tenta ver aí, eu não sei se eu vou conseguir pôr o número das casas, mas você baliza pelo, pela bolinha da guitarra. 3, 5, 7, 9, aqui a gente tem essas duas é a 12, então você baliza por aqui. Puxar um slide da 10 para 12 na corda C. Próxima parte então. Então, depois que você puxou esse slide aqui, ó, tenta decorar esse desenho aqui, ó, que é basicamente o que vocês vão usar, tirando uma parte que vocês vão usar aqui, ó. Então, na corda Si: 12, 14 e 15, ó. Depois, 12 da corda Mi. Volta na 15 da corda Si. Depois da 12 de é novo do acordamento. Opa! 14, não? 15. Então ó. Ah. vai repetir a 14 não, 15 slide para 17, ó Tenta fazer com essa digitação aqui com os dedos 3 e 4 Por causa que tu vai voltar pra cá depois né? Tu repousou com o dedo 3 Volta para 15 depois né? E terminar na doze. Fazer devagar de novo. Agora, a última frase. Vou tocar doze, quinze e quatorze na corda assim. Vou fazer tudo um pouquinho lento, de uma vez só, sem inserção para você sempre entender. Aqui você já vai emendar aquela parte da introdução de novo, com a terceira na quadra 7. O A quinto, depois na casa 5 e o salto quinto. Então vou fazer toda, toda essa primeira parte com distorção, não há distorção, não há velocidade mais lenta, para você estender. A primeira parte da música é isso. a segunda parte agora vai ter algumas coisas diferentes no arranjo que eu tentei dar uma diferenciada para não ficar só repetindo. vou passar para vocês agora. a partir daqui eu vou tocar com distorção toda a segunda parte para vocês poderem ter uma ideia e depois recomunicar comunicar uma na outra. Então segunda parte bem parecida com a primeira só que vai ter algumas variações. Então vamos começar aqui, ó mesma coisa, vou começar aqui na corda certa, da corda assim, ó. Aqui, até aqui, é tudo igual a primeira parte que eu mostrei para vocês no início. Só que ao invés de vocês acabarem aqui na casa 7 da corda C, ó. Vocês vão repousar na casa 7, só que da corda sol. Ó. Na segunda parte é assim, que eu faço. Na primeira parte, lembrando lá do início, é assim, ó. E aqui termina no... Diferença da primeira para a segunda parte, que também é. A subida é igual a, a da primeira. Né? Lembrando vocês empolgaram aqui. Pode puxar com slide, ó. igual a primeira parte que eu passei para vocês. Olha Até aqui é igual, agora que eu vi a diferença. Na primeira parte a gente faz, né? Se você quiser fazer assim, não tem problema. Só que eu vou passar de um jeito diferente que eu faço com a ligada aqui. Né? Todos os ligados, aqui e aqui, e mais pra frente aqui, vão ser sempre nesse padrão aqui, ó. Então o que eu fiz, ó? Faz um ligado e um, um pull-off aqui, ó. Puxando outro pull-off pra cá, ó. E terminando com o dedo 2 aqui, ó. Então, 14, 15, 14, 12, 14. Ficando rápido, ó. Mesma coisa aqui, ó. Casa 10, 12, 14. Devagar, pra você ver bem, ó. Quando você vir pra casa 8, vai ter uma diferença aqui no término. Vou fazer devagar e depois vou explicar, ó. diferença basicamente esse slide que tu vai puxar da casa 9 para casa 4 né? então devagar tudo ó. lembrando que é aqui tu vai parar na casa 7 off da oito para 7 repousando na casa 9 da corda sol. Depois c's a e pro off, o que O que acontece na primeira parte? Na primeira parte tu pega um slide da 10 para 12. Né? Aqui não, aqui a gente vai fazer um slide da 9 da corda sol até a 4, porque aqui a gente vai subir desde uma oitava abaixo para depois vir para essa parte mais aguda. Então vai ficar assim, ó. Essa parte que eu vou explicar mais lenta, por causa que essa parte aqui não teve nada igual na primeira parte. Teve uma oitava acima aqui, porém a distinta é diferente. Então, quando tu repousou aqui, ó, na casa 4, ó. Vai fazer esse desenho aqui, ó. 4, 6, 7, 9. Vai voltar pra 7. Então, tu terminou na 9, tu volta pra 7, 9 e sobe pra décima primeira. Tudo na corda da Sol. Se você tiver na décima primeira aqui ó, vai tocar 11, 12 e 14, volta para 12, depois 11 e termina na 9. Toda parte dessa ter terceira corda é só isso, vou fazer devagar e rápido, ó. primeiro devagar. rápido na da música próxima parte aqui a gente vai fazer a ponte para emendar com a, a parte mais aguda aqui da, do braço para aqui, corda si Casas 12, 14 e 15. 12, 15, 14, 15. Ó. A partir daqui a gente volta sempre para a parte aguda. Um slide, então a casa qualquer, tem a casa 12. Aqui, outra parte. Eu faço com variação, mas se você quiser fazer igual a na primeira parte, assim ó. Não tem problema. Como que eu faço aqui, ó? Até aqui igual a primeira parte. Aqui que vem a diferença. Lembra que um tempo atrás eu falei que ia funcionar tudo? Tanto aqui, ó. E depois eu falei aqui, era aqui na corda da Mi, nessa parte, ó. É o então, mesmo esquema daquela hora. 14, 15, puxando para 14, vez puxando para 12. 14, 15, puxando para 14, puxando para 12. E termina na 14. Outra parte que eu faço diferente aqui agora. Aqui, uh, tu vai abafar com o próprio dedo que tu tá aqui na corda, apertando. Tudo isso tá é dentro daquele chip que eu mostrei pra vocês. Né? Então, 14, 15, 17, e depois 15, 14. Aqui, Rã, Miró e Pó, Puxa, termina 12. Vai encerrar do mesmo jeito que na primeira parte, olha. 14, 15, 14 não. 12, 15, 14 da corda Si. Vou fazer lento desde a parte que vai para cá até aqui, para vocês entenderem. Ok, chegamos na parte final aqui e vai funcionar que nem a introdução. A pestaninha aqui, né? E o power corte. Nas três partes que eu vou tocar. Eu vou fazer rápido e depois lento. <música> Mistério. Depois, a única parte diferente que é na casa na é isso, pessoal, a música toda é isso, eu, como eu disse, não exige nada de sobrenatural para tocar, é uma música tranquila, faz mais a interpretação de cada um, você vai tocar ela de maneira mais simples, de uma maneira mais rebuscada, vamos dizer assim, mas é isso, não tem mistério. A Back and Track que eu usei para tocar ela você encontra aí no YouTube mesmo, só digitar o tema da Vitória Back and Track vai aparecer uma com a capa meio cara, roxo, eu não lembro direito agora, do Roupa Nova, e é uma versão que eles tocam ao vivo, então é a versão que eu coloquei a guitarra mais, mas tem piano e sax, se eu não me engano, é essa parte que eu toco, por isso que tem essa parte que Por causa que nessa end track eles fazem isso. Então é isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais aula para vocês aí mais para frente, é só pedir, se você se inscreva no canal, comenta,